E aí, pessoal, wordep 0 na área beleza, galera. Seguinte, mano, o jogo Sexta-feira 13 agora está disponível para Android, mas não é do mesmo desenvolvedor, tá, galera? De um desenvolvedor indie, um desenvolvedor independente, mas ele tá fazendo um trabalho excelente. Os créditos estão logo abaixo. Então, o próprio jogo tem um autocrédito aqui, ó, youtube/user tal. Esse daí é o canal do desenvolvedor, tá galera? Então vamos aqui, ó... Começar beta, né? Tá em outro idioma, enfim... Mas o jogo tá bem fiel à proposta do PC e dos consoles, né? E eu tô me divertindo pra caramba só assistindo as gameplays, mano... Vendo o pessoal fazer as gameplays... Ainda não comprei pro meu PS4... E aí quando eu vi que tava disponível para Android, já corri pra baixar... Mesmo não sendo dos mesmos desenvolvedores a ideia do jogo em si é muito boa então ó epa já peguei um aqui ó já achei uma vítima ó já vamos matar ó ó que louco olha a animação tá muito fiel até melhor né essa animação aí é o que vimos é, por enquanto no PC né se ele adicionar um multi conseguir adicionar um multiplayer esse jogo vai ser muito louco. Olha uma vítima ali, ó, correndo. Desgraçado, volta. Peguei. <risos> galera, e os sons estão idênticos à versão do PC, à versão dos consoles, tá, galera? Lembrando que o jogo está em beta, então assim, é, existem certas limitações, existem é, elementos... Faltantes elementos a serem incluídos no jogo conforme futuras atualizações. O link para download ficará na descrição, tá, galera? E o APK ele pesa cerca de 150 megas, tá, galera? Pesa 150 megas, mas é, é bem leve. Eu acho que vai rodar na maioria dos dispositivos aí. Vamos caçar mais uma vítima. Será que dá para subir nessa escada aqui? Será que ele já adicionou essa opção? Pelo visto ainda não, ainda não dá para subir nas escadas, mas vamos continuar aqui. Então, como eu falei, é, com o tempo, se esse jogo ficar bem polido mesmo, o desenvolvedor levar é, à frente esse jogo e tiver um multiplayer, será muito divertido, com certeza, porque a proposta do, desse jogo sexta-feira 13 aí, é sensacional, não é à toa que tá fazendo tanto sucesso, né, galera? Eu tô esperando baixar um pouco o preço. No PS4 tá 120 reais, aproximadamente. Tá salgado, entendeu? Tá salgado, então tô só aguardando. Vamos caçar mais uma vítima aqui, ó. Caçar mais uma vítima. E por enquanto, galera, é... Tá só disponível pra você ser o Jason, tá? Pra você ser a vítima, é, você consegue jogar como vítima Só que não tem o Jason, entendeu? Então você fica uma vítima solitária Mas é, eu vi umas gameplays do desenvolvedor Meu, você consegue... é idêntico ao PC Você consegue se esconder embaixo da cama e etc, entendeu? É bem fiel mesmo E você vê que o mapa aqui, ó Tá bem grandinho, né? Deixa eu dar um reload aqui, isso, voltar a dar stack inicial aqui, pra gente ver se acha uma vítima com mais facilidade. Achamos outra aqui, ó, vamos matar. Por enquanto você percebeu que ainda tem um, um erro aí de inteligência artificial, etc, mas, meu, é porque o jogo ainda tá em desenvolvimento, galera. Se você é agoniado que nem eu e não aguenta esperar, então você vai lá, primeiro link da descrição, e baixa, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Olha, parece que tem uma vítima por aqui, meu. Parece que tem uma vítima por aqui. Mas então é isso, galera. Se vocês curtiram, meu, e quer ver mais vídeos e tal, achei, achei. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Deixa correr não, pega. E quer ver mais ah. vídeos e tal, não se esqueça de se inscrever no canal Comentar, tá? Se restou alguma dúvida E deixar aquele likezão pra fortalecer, demorou? No mais é isso, tamo junto Valeu, falou, eu fui!